A última edição do ano do especial Profissões, do projeto Gurias Partiu Works, iniciativa do programa de extensão do Instituto de Física, acontece no dia 4 de dezembro, o primeiro sábado do mês, das 10h30 ao meio-dia. Desta vez, a atividade é uma roda de conversa com cientistas das áreas da matemática, física e química. As convidadas são Adriana Newman, professora associada do Departamento de Matemática Pura e Aplicada, e professora orientadora no Programa de Pós-Graduação em Matemática, ambos do Instituto de Matemática e Estatística. Ana Miller, geofísica e pós-doutoranda no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, e Denise Fungar, doutora em Química Analítica pela USP, pós-doutora pela Universidade de Coimbra, em Portugal, e pesquisadora do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares e do Instituto de Estudos Avançados da USP. Denise também coordena o Programa de Embaixadores da Saúde Planetária. As inscrições para a roda de conversa podem ser feitas por meio do formulário de inscrição disponível no nosso site e estarão abertas até a quinta-feira, dia 2 de dezembro. Ana Júlia Zanotto, para a extensão da URGS.